Alô, meu povo, muito bom dia. Tudo bem? Tudo na paz? Tudo tranquilo? Olha, hoje, no nosso show de saúde, vamos falar sobre vício em videogames. É, isso mesmo. Hoje eu converso com um psicólogo, ele que também é hipnoterapeuta, presidente da Sociedade Interamericana de Hipnose, é, doutor Valdeci Carneiro. Oh, oh, a gente sabe que... É, o nosso show de saúde é voltado para os pais e para aqueles que gostam de jogos eletrônicos. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, vai incluir o vício em videogames também na classificação internacional de doenças, que é o CID ou CID, como um transtorno psiquiátrico, gente. Mas como que a gente pode notar que a diversão está virando um problema? Quais são esses sinais? E para nos explicar, falar um pouquinho sobre esse assunto, a gente recebe com muito carinho aqui no nosso programa, doutor Valdeci Carneiro, muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio Gazeta, é um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, João, bom dia, ouvintes da Rádio Gazeta, é um prazer estar aqui. Satisfação nossa, doutor. Em que ponto o videogame deixa de ser uma diversão apenas e passa a ser um problema, doutor? Jo, nós temos que pensar o seguinte, hum. que como qualquer outra atividade, uhum. ela vai deixar de ser, um, de ser uma brincadeira, de ser um prazer, quando ela se torna alguma coisa compulsiva, uhum. alguma coisa que a pessoa não tem controle. Uhum. Quando o adolescente, quando o jovem, até o adulto, ele começa a colocar outras prioridades, ou outros af afazeres que, que, que seriam prioridades, descartá-los para se concentrar no game aí já começa a ser um problema. Uhum. A Por gente... exemplo, deixa de ir à ah. escola, deixa de, de sair para resolver alguma coisa, uhum. deixa de sair para namorar, começa a ser problema. Certo, então esses já são alguns sinais de que o problema já existe, né? Sim. Ah, é, é grave, doutor? Pode desencadear também é, outros problemas piores? Eu costumo frisar justamente isso, na maior parte das vezes que nós falamos sobre assuntos, hum. é, que o o grande problema, no meu ponto de vista, porque o videogame, o vício do um videogame, ele tá, pra mim, ele tá ligado exatamente a outras a áreas do cérebro, da nossa neurologia, como outras dependências químicas e emocionais. Ah, é? É que é o sistema de recompensa. É o sistema de? Recompensa. De recompensa. No nosso sistema neuroemocional. Uhum. Então, ele vai, ele se sente recompensado com aquilo, com a sensação do ganhar, da vitória, do ser... Do, do ser aceito pelo outro. Agora, o que pode pode acontecer, na minha opinião, que seria mais grave, é a ideia do videogame, o vício do videogame, estar mascarando alguns outros transtornos, como fobia social, por exemplo. Hum. O jovem, o adolescente, ele não gosta de estar em público, ele okay. tem fobia de pessoas, uhum e prefere estar junto à máquina. Claro, ele sim em clausura, ele fica fechado no quarto dele e prefere ficar jogando eh, jogando o seu videogame os seus joguinhos a a ter que conviver socialmente é por aí. Exato, a ter que criar um relacionamento social uhum. é, por, por vários problemas sim. baixa autoestima. Ok. Ele não se acha bom, não se acha. Mas no videogame ele se acha bom, se acha feito. Uhum. Existe uma sensação de pertencimento, né? É, eu, eu sou o tal, eu, eu, sou, eu sou o PH, né? Ali ele é o PH, mas em, enquanto é, no grupo de amigos, de repente ele não é aceito, enquanto na sociedade ele se sente rejeitado. Exatamente. Hum. Por que, doutor, que o transtorno dos jogos eletrônicos está sendo incluído no CID, aí, que é a classificação internacional de doenças? Bom, isso já está sendo ensaiado há muito tempo, hum. de se incluir no CID, né? Está é, sendo incluído, primeiro, porque em outros países, alguns países... Isso já, é, já existe, existem legislações para esse, esse tipo de transtorno, que hoje estão considerando um transtorno. É, por exemplo, na Coreia do Sul, na China, no uhum. Reino Unido. Sim. Então já se vem olhando esse, esse comportamento de uma maneira diferenciada. Uhum. É, agora, o motivo real de estar sendo incluído é o fato de que isso tem se tornado cada vez mais frequente. A adesão está ficando maior. Saindo, saindo, saindo da diversão para, para, para uma causa de doença. Para uma causa de doença, para um, sintomas patológicos, hein? Uhum. que são essas ausências. O indivíduo começar, inclusive, vamos pensar, para que, que eu usaria um videogame? Para me divertir? Se isso deixa de ser diversão e daqui a pouco eu já estou brigando com pessoas ou começo a brigar o tempo todo com a máquina, uhum. que diversão que é essa? A gente sabe que tem muitos, muitos campeonatos, inclusive, hoje, né, doutor? Tem, tem. É, mas é, é, é isso a gente tem que diferenciar, Jô, hum. que é o uso profissional. Ok. Então, o indivíduo se especializa é, em determinado game e forma equipes, e tem equipes internacionais. A equipe brasileira é, tem uma equipe brasileira na, de um dos jogos que ela é considerada, os jogadores dela são considerados os melhores do mundo, uhum. entre os melhores do mundo. Certo. Mas é um trabalho é feito profissionalmente e eles começam a se portar realmente como um time, um time de futebol, um time de basquete, um time é, de beisebol, qualquer outro comportamento de time e comportamento profissional, inclusive, aquele comportamento de cumprir horários. Sim. Porque ele sabe que, às vezes, ficar mais tempo do que o determinado ou do que acordado com o seu técnico ou com gestores, supervisores, psicólogos, pode afetar o desempenho dele no dia seguinte. Uhum. É, isso, se você pegar um jovem, um adolescente, e mesmo um adulto, eu estou falando muito dos adultos, porque hoje tem muito caso de adulto que está perdendo emprego. Por causa do vício por, também desse transtorno? Por causa transtorno? Do, do videogame, uhum. né, usando o, o videogame na máquina do trabalho... Então, nós temos que, que tomar cuidado com isso. Ah, ok. Então, há, há diferenciações. O, o adolescente, o, o adulto que usa de maneira compulsiva, ele faz justamente diferente daquele que faz profissionalmente. Uhum. Mas mesmo os jogadores profissionais, eles também têm que ter um certo cuidado para não cair nesse transtorno, nesse vício, né? Tem, mas eu acho que no momento que, que se começa a ser profissional, é... vou até fazer uma comparação aqui, Jô, é para muitos vai, não vai parecer válida, mas veja, é, quase todo mundo conhece aquela história do, do menino, da criança, que, que briga com todo mundo na rua, briga com todo mundo na escola, e no momento que ele é colocado num curso, numa aula de judô, Sim. de jiu-jitsu, de karatê, de uhum. capoeira, nunca mais ele briga com ninguém. Porque as regras, as regras que são, são estipuladas para ele é, são totalmente diferenciadas daquela que ele estava vivenciando na rua ou, ou no seu grupo, né? Exatamente. Ele começa a ter noção do poder dele, uhum. da, da, da força que ele tem, da utilização daquilo e começa a fazer o uso e, e perceber que ele não precisa usar aquilo para agredir. Então, no jogo, se a gente pensar... É aquilo que ele usava para se divertir, ótimo, é o que ele gosta de fazer, uhum. é, ele quer viver fazendo aquilo, porque tem uma mas agora rot... virou trabalho Isso, porque tem uma rotina, é, tem, tem, além da rotina, tem regras e, e dentro disso tudo é para você ser um profissional você tem que você tem que aceitar é, essas regras e, e para ser um ter uma auto performance você tem que se submeter a tudo isso né doutor? é mais que, ou menos por exato. aí exato né? tem que uhum. submeter a isso tem que cumprir os horários as regras tem que é como o jogador é, de futebol, como vezes, jogador né? de futebol que é um atleta também não pode não pode ficar bebendo não pode perder a noite de sono Perfeito. né analogia perfeita o jogador de futebol o cantor Uhum. Cantar no banheiro de casa, cantar no, na varanda de casa, cantar na igreja é uma coisa, cantar... É, profissionalmente, já começa a ficar é verdade. profissional. É e, as, verdade. e alguns realmente acabam não aguentando ou decidindo que não querem mais fazer aquilo. Uhum. Muito bem, meu povo. Estamos conversando aqui com o Dr Valdeci Carneiro, ele que é psicólogo, e hipnoterapeuta. Estamos falando sobre transtorno em videogames, vício de videogames. Vamos dar uma pausa no nosso programa hoje, nesse assunto, mas amanhã a gente volta, encerrando esse mesmo assunto aqui no nosso show de saúde. Alô, meu povo, bom dia! Quarta-feira, hoje, dia trinta de janeiro. Estamos começando mais uma vez aqui o nosso show de saúde. Ontem, nós começamos a conversar com o doutor Valdeci Carneiro, psicólogo, hipnoterapeuta, presidente da Sociedade Inter Interamericana de Hipnose, falando sobre esse transtorno em videogames, o vício em videogames. E a gente dá sequência a esse assunto e encerra o mesmo aqui também no nosso show de saúde de hoje. Doutor Valdeci Carneiro, muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio Gazeta, é um prazer recebê-lo aqui. Bom dia João, bom dia ouvintes da Rádio Gazeta, é um prazer estar aqui. O, os pais e também companheiros, né? De, porque o senhor citou muitos adultos também, né? Então, claro que tem muitos homens é, que de repente tem problema em casa com as suas mulheres, tem problema né, no trabalho, como o senhor citou aí também, e os pais desses adolescentes e desses jovens devem ficar muito atento ao comportamento desses jogadores. É, normalmente é, ficam um, um tempo muito acima do que é permitido ou, ou do, que é, é, do que é saudável, não é por aí? Isso, foi bom você citar esse ponto, Jô, porque as pessoas me perguntam muito, o que, que eu faço? O que, que a gente pode fazer? É, nós estamos falando de comportamento uhum. humano. É, primeiro, é, eu costumo dizer que os pais, as figuras de autoridade é, não é nos últimos anos não, nas últimas décadas tem, a, tem aberto mão de, de, de exercer a autoridade que tem Positivo Então fica aquela história de que de, uma terra de ninguém, ninguém manda uhum. E a criança toma conta, o adolescente toma conta E é melhor meu filho dentro do quarto jogando videogame o dia todo do que, do que na rua? É, essa é a ideia que não é tão verdadeira Porque quando ele está é, dentro, não, do, dentro é... do quarto com videogame ele também está de alguma maneira, nós não sabemos se está só com videogame, uhum. né? Todo a, a, entanto, desculpa, a desculpa fazer. sempre é essa, né? Eu estou falando no sentido de desculpa do, dos responsáveis. A desculpa dos pais, pais. É. eu entendi. Uhum. É, porque a ideia é justamente essa que, que se coloca. Mas veja, quando eu começo a criar limites, e criança, adolescente, ele quer limites. Uhum. Ele gosta de saber que ele está sendo acolhido, pertencimento. É verdade. Ao contrário do que parece. Uhum. Então, coloque-se limites. Olha, você vai jogar durante tantas horas. O seu horário de, jo de jogar é de... É, das 15 horas às 20 horas, por exemplo. É bastante tempo, né? Uhum. Ah, mas eu, essa hora eu tenho tal compromisso. Ok, então vamos perguntar isso. Você vai jogar de tal hora a tal hora. Impor limites. É, é, sempre, limites. As, as pessoas, não é só o jovem, o adolescente, a criança, até o adulto, ele precisa de limites. Nós precisamos, nós vivemos em sociedade e precisamos de regras. E muitas vezes as regras, existem para proteger a nós mesmos. Eu, eu brinco com o pessoal, às vezes eu falo que o ser humano talvez seja o único animal que tem que criar regras para proteger ele mesmo, né? Uhum, é verdade. Porque se deixar, ele ele consegue engolir a si próprio, se destruir. É incrível, né, doutor? É muito, incrível. muito é, é... triste. Realmente é uma prerrogativa que nós temos, o uhum. fato de, é, de termos uma consciência, uma inteligência, mas eu digo sempre nos meus cursos, palestras, atendimentos, é... A grande diferença do ser humano é essa. O ser humano dá significado para tudo. Ele é o único animal capaz de dar significado para tudo. Então, justamente nisso, ele é, está a parte boa e a parte ruim, né? Uhum. É, comete atrocidades e justifica da melhor forma possível na cabeça dele, né? Na cabeça dele, na mente dele. É, é, infelizmente. É, eu, eu, eu estando já num processo vicioso e. É, é, de, de transtorno já em jogos, tem o tratamento, doutor? Tem, e a parte boa é que ele não precisa ser medicamentoso. Hum. É, o Como terap... é que é esse tratamento? É, é, tra... Existem terapias cognitivas, comportamentais, uhum. mas a nossa especialidade... É mesmo é trabalhar com hipnose Sim. e programação neurolinguística. Como essa é essa hipnose, doutor? A hipnose, nós temos que diferenciar aqui e eu gosto de deixar bem claro que nada contra, tá? Tem um uhum. grandes amigos que trabalham com palco, com diversão, okay. mas a hipnose de palco, de diversão é uma coisa e a hipnose clínica é outra coisa. É mais uma questão, pela... lá é mais uma questão de show. Exatamente. Ah. O que existe de comum entre as duas é o estado alterado de uhum. consciência gerado, que é o uhum. transe. Ok. E o transe hipnótico é como um estado focado, é um estado de foco, onde o indivíduo ele vai diretamente naquelas questões, uhum. é, se inibem no cérebro algumas, algumas áreas que nós poderíamos chamar de sensores críticos uhum. e vai, se, vai direto no ponto é, focal, vai direto naquele ponto e começa -se a se trabalhar. Então, com a hipnose, nós conseguimos, temos conseguido resultados é, extremamente rápidos, não só na questão dos games, como em outros comportamentos e mesmo patologias. Né? O, o, o tempo é rápido de, de, de recuperação. É, o tempo é muito rápido, porque nós estamos trabalhando. É, vamos brincar assim, vamos pensar no ser humano como um computador. Como se ele fosse um computador. Sim. Nós estamos indo, uh, mexendo no código-fonte da máquina. Uhum. Entendeu? Nós Entendi. vamos lá naqueles códigos que foram gerados, que estão por trás da teclinha ENTER, que estão por trás okay. da teclinha.. Okay. É... Quem fez programação de informática sabe, sabe bem o que o senhor está falando. É, exatamente, vamos fazer é. uma nova programação ali dentro, de maneira ecológica, uhum. o termo ecológico que a gente usa aqui okay. é dentro do que se diz na programação neurolinguística, seja uhum. bom na maior parte da vida dela. O importante é que de alguma forma ou de outra a gente consegue reverter essa situação de, de, essa de situação aí de transtorno, né doutor? Consegue. E tem, tem um detalhe, João, que eu gostaria de falar. Pois não. É, hoje se estuda muito, é, eu, uma das, das minhas formações, titulações, é como especialista em medicina comportamental pela Unifest, uhum. que é uma das é, universidades de referência no Brasil. Ok. E uma coisa que se estuda muito mundialmente hoje é o que nós chamamos de psico endocrinologia O que é isso, doutor? Que é justamente a capacidade que o nosso cérebro, a nossa mente tem de atuar na nossa psique, na nossa neurologia, na uhum. nossa imunologia, entendeu? Recriar todo um contexto, criar novos caminhos neurais, criar novas realidades. É, então nós, se consegue criar novos comportamentos quando se usa, usa ferramentas adequadas e a hipnose, a programação neurolinguística, são ferramentas de excelência para isso. Eu consigo, através disso, ter novas, novas ações, novos hábitos, e, e consigo é, deixar de ter outros hábitos a partir daí? Consegue, consegue reprogramar seus hábitos, e agora vamos falar parte boa. Aqueles que realmente estão predestinados, ou estão determinados a serem é, jogadores profissionais, hum. a hipnose, a programação neurolinguística é usado inclusive, para para melhorar a performance, não só nessas áreas, como na área esportiva, na uhum. área artística, é, na escola. Então, nós podemos, é possível realmente ser feito um trabalho de melhora de performance, não só consertar o que está quebrado. Eu falo que esse é o um modelo antigo de terapia, o um modelo para mim, na minha mente, é obsoleto, uhum. que é o modelo do quebrou conserta. Sim. Nós temos que começar a pensar a terapia hoje de uma outra maneira, que é um modelo de transcendência. É Nada está tão bom que não possa melhorar que vem muito, casa muito com o princípio Normalmente japonês, a gente pensa lá. ao contrário, é, né, Melhoria doutor? contínua, né? Normalmente a gente pensa ao contrário, nunca está tão ruim que não possa que piorar. Que né? É. E às vezes <risos> acontece, né? É, na prática do dia a dia a gente vai mais por esse caminho aí, infelizmente. Ah, Para gente encerrar, meu, meu querido doutor é, Valde, Valdeci, né? Isso, Valdeci é, é preciso jogar de maneira saudável, é claro que o jogo... É, a diversão ela é importante, você com seu filho, você com seu irmão, pai com filho, é, marido com esposa, enfim. Ter esse momento de lazer é saudável e agradável, mas sabendo, sabendo dosar isso, né? Exato, e é sempre a questão do limite e de ver aquilo que está sendo saudável. É, só com um alerta, Ju, a gente não pode. Também colocar no mesmo balaio uhum. que hoje as empresas estão trabalhando muito num processo chamado gamificação, uhum. que é criar jogos corporativos, jogos online corporativos, que são jogos de treinamento. Uhum. Aproveitando justamente essa facilidade que as pessoas têm de aprender de, de, de, frente a uma tela e aprender numa interatividade com o jogo. Entendeu? Então os games são um processo que vieram para ficar. E uhum. isso usa até estão usando mecanismos que o nosso cérebro. Utiliza muito bem, eu não. falo que o cérebro ele não custu... não, não distingue o real do imaginado, que o cérebro ele trabalha para produzir o que ele visualiza. Então é mais fácil eu criar essa interação primeiro dentro do, do setting virtual, e isso vai facilitar. O que nós temos que tomar cuidado é com esses abusos, com a dependência que, querendo ou não, gera uma dependência química, exatamente como aqueles likes do Facebook, é, as outras curtidas do Instagram e outros, uhum. é, tudo isso são alimentação para o nosso sistema de recompensa. Maravilha, olha, hoje aprendemos um pouquinho sobre esse transtorno, vício em videogames, conversamos aqui no nosso show de saúde com Valdeci Carneiro, ele que é presidente da Sociedade Interamericana de Hipnose, psicólogo e hipnoterapeuta. Doutor Valdeci Carneiro, nosso muito obrigado pelos esclarecimentos e pelo, pela, pela disponibilidade, tirar um tempinho aí da sua agenda para atender a gente aqui na Gazeta. Muito obrigado. Muito obrigado, muito bom dia a vocês. Um grande abraço.